Nesse outro quarto aqui, a gente está aplicando a tinta Metalatex, que é uma tinta mais premium. É engraçado que você vê a textura da tinta, né? Quando você passa a mão, é um pouco mais diferença. A Quentone é um pouco mais porosa, a Metalatex começa a ser um pouco aquela mais invernizada. Um truque importante. Se você quer fazer drywall sem massa corrida, tá? Não use tinta brilhante. Usa aquela fosca, tá? Eu até prefiro locais com tinta fosca. não gosto daquela tinta brilhante, não. Dá um nervoso danado. E você fala que marca tudo, né? Qualquer tipo de ondulação, qualquer defeito na parede, marca. É um inferno. Então a gente tá, né, passando aqui nesse quarto metalatex. E aquele outro que vocês viram que ainda tá em fase de acabamento, a gente vai passar a nova cor, que a princípio é ideal para drywall. Corredor e sala. O que, que a gente vai aplicar? A gente vai aplicar Metalatex também. Ó, a gente tá com o Ulisses e a Lu isolando né, as áreas, bonitinho, pra não respingar, né Lu? É, pra poeira não vir pra cá, não. Ah, pra poeira não vir é. pra cá, que o pessoal tá lixando ali do lado. Então dica importante, gente. Pintura sempre sem lixo. Banheiro aqui, ó. O Jure já sentou as cerâmicas, olha que bonitinho. Se você acha que você não pode botar cerâmica direto no drywall, mentira, tá? Bobeira. Você precisa fazer tratamento de junta. Tá? Pra ajudar no trabalho das placas. Porque se a placa trabalha muito, né? E não tem massa para segurar a tensão, a trinca vai direto pro rejunte da azuleja, tá? Aí você bota o azulejo com massa flexível, a gente usa aqui da solite, tá? E rejunte flexível depois. E só pintar! Como vocês verem, a gente vai fazer ali só meio box, né? O Jurandir já tá botando... Ah, o rejunte, Ai, Jurandir, que bonitinho! É, gente. É. é, o Jurandir já tá botando rejunte. E aqui a gente vai pintar depois, tá? Aí vocês vão dar uma olhadinha.